Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica. No canal... Jujuba, Jujuba Nanica! Falei, para mais vídeo hoje estamos aqui, gente, com uma notícia muito boa do Bloxland. Bom, sabe o Bloxland? Ele tá dando em dobro em uma dessa, desses quadradinhos. Como podem ver, duas vezes em bônus. É, então, se uma oferta for 250... Ela vai se transformar em 500. Pode ver que tem, tem um risquinho aqui em cima do preço atual. Entendeu? Aí vamos vir. Eu, Papai Juba, no caso. O Papai Juba, é. é. Vai, vai jogar isso aqui, ó. Esse aqui. Termina o jogo em 30, 130 dias. Em nível 130. Em 14 dias. Somente para novos usuários. Era 240. 240 254.3 e agora virou 509.6 bom gente é essa notícia do Blockland, Agora vamos para os códigos é o primeiro código é primeiro código ó, vamos lá primeiro fazer isso aqui complete mais duas ofertas. Eu já me loguei e código <risos> Já falei a notícia do Bloxland, agora vamos pra primeiro aqui. O Funtime. Oh, é, eu já vou me logar aqui. Login. É, eu quero me conectar aqui. <risos> Ok, é, guys, é, eu vou me logar aqui, gente, lembrando, que não é a senha do meu usuário, tá? É a senha do, do, do meu usuário do Roblox, não é, tá? Porque eu não posso botar. É a senha do site, tá? Eu, eu botei meu nome, o nome do meu Roblox e a senha do site, entendeu? Então eu vou botar aqui, remember me, já tá. E, oita, login. Gente. Ok, vamos lá. Primeiro o código é ali em cima e vamos pro primeiro código. O primeiro código é Burger Camping. Deixa eu pegar aqui. Este aqui. Agora vamos em Reden Code. Congratulations! Você ganhou 10 coins. Eu acho que cada coin, é, cada 10 coins é um Robux. Eu acho. Mas bom, já temos o próximo Que é o Pit, La Pizza É Pizza 3 no, Não, é Pizza 9382 Redem Congratulation Você ganhou mais 10 Coins Oh É nóis os let's go Ei Oh Pera aí. De 50. É 5, 100 É 10. 15. Uh, ah. ah, gente, vou parar de pensar, né? Gente, o próximo código é o RBXLand, pera. Não. Bloco LAND, Não, já foi. Um, cadê o próximo é o RBX Gold mesmo? Só tem um código. Então vamos aqui em Start. Pra mim, o RBX Gold é o meu favorito. Tô tirando o Bloxand. que tá? Bloxand eu conheço desde que eu ganhei meu robô, gente, grátis. Peraí, gente, que tá soltando a minha figurinha. Então, vou ter que fazer isso aqui, ó. Tirar uma figurinha, passar a cola dela. Eita, Asquinha, Passar a cola dessa, nessa. Passar de novo. Colar essa aqui aqui de volta. E colar essa aqui, cadê? Aqui, de volta. Colou? Não colou. Ok, gente, vou parar de ser idiota. Uh, vamos em promocode. O primeiro promocode daqui do RBX Gold é I love Robux. I maiúsculo, L maiúsculo, R maiúsculo. I maiúsculo de I, I, L maiúsculo de love, R maiúsculo de Robux. Sem espaço. Submit, submit. Sucesso. Você ganhou um Robux. Bom, vamos. É, o próximo site é o RBX site. RBX site. Vamos entrar com o meu username. Link. Link. Link. É o Comebag red Redring. Que tal? Alert. Deixa eu clicar aqui. Não. Vamos em Codes. Vamos botar isso aqui, ó. RBX Site Back. R de... R maiúsculo de RBX Site. E B de Back. Deixa eu dar um zoom. Quer isso ser mais alto que dá. RBX Site Back. Vou botar. clean Sucesso, você ganhou um Robux Então funcionando os códigos Bom, gente, o próximo código é do RBXLY RBXLY uh, Start Earning Só que eu preciso me logar, né? Eu sou uma pessoa muito inteligente Voltar Gestar Gente, eu tenho que me alongar, meu. Como que eu não consigo me alongar? Tá, vamos aqui. Aqui, fechar. Login. Roblox username. Já ia botando código, né? Aqui, find my Roblox. Avatar, confirm tease uh, I it. is me. Ah, é Not use proxy. Tá, vamos fechar. Ah, tem que dar sim. Eu dei sim. Ah, mas eu sou manto. Espera ah faz me o da batar. Sim, sim, sim, sim. Bom. Ok, gente. aqui. Eu acho que é em cash out. Não. Profile. É, profile. É aqui. O próximo promo provocador... code. É, não. Espera aí. <risos> Desculpa, guys. Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. É que é um código bem estranho. Cadê? Este códigozinho lindo, maravilhoso. J, -N Y. Tudo minúsculo, tá, guys? J, -N Y, X, D, B, T, F, B, Y. Vamos repetir mais lento. J, N, Y, X, D, B, T, -f, F, B, Y. Vamos em heading. Successful. Você conseguiu... Oh? Eu consegui mais um Robux? Yeah. Bom, bom, bom. Agora o próximo e último é o... <risos> Clean Robux. Vamos se logar na minha cutinha. Vamos se logar na minha cutinha. Eu me logo, gente, na minha conta do, do, do, do, do, do, do, do, do... Peraí. Eu me logo na minha conta do Google, porque é bem mais segura. Na verdade, tudo bem que é. Minhas duas contas é segura. Tá. Uh, agora nós vamos aqui. é Aqui. Não, peraí. Que promo code, gente. Tô meio... Cagueta. Uh, o próximo e último promo code é o Hit... Vocês acreditam? Hit? Não hit de valorante. Tipo, o hit do valorante da, da Pelo Cage. O hit é. Sabe? tirar um hit no Minecraft. Ah, sei lá, gente. Clique. Calma aí, gente, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Pra você enxergar. Pronto, é isso aí. Conseguimos e já vamos finalizar o vídeo. Mas, em estava sal foi isso para gente me salvou sal falou me salvou sal falou os o top gente não se esquece do Bloxland das duas vezes ofertas Beijo os meus vídeos falou os o top